Olá, olá! E hoje vou-vos dar ideias para edições natalícias, coisas muito simples muito, muito rápidas, vocês já sabem que é assim que nós funcionamos, por isso a primeira ideia que eu tenho para vocês é colocarem o efeito neve, o efeito boquê e o PixArt ajuda muito nisto, por isso abram a vossa foto, cliquem em adicionar uma nova foto, escolham um dos efeitos que vocês têm na vossa pasta, não se esqueçam que podem descarregar tudo no meu blog. E depois é só ajustar, aumentar, depois ir a mesclar, carregar em tela e está feito. Depois diminuir um bocadinho a opacidade de se acharem que fica mais bonito e instantaneamente uma foto natalícia. Outra ideia que eu vos dou é colocar em um fundo natalício, mas vocês não precisam de ter a parede decorada. Vocês podem ir ao PixArt, adicionar uma nova foto, adicionar um padrão assim natalício, depois é só ir a mesclar e carregar em multiplicação e diminuir a opacidade só para vocês verem o que é que vocês têm que eliminar com a borracha, depois neste caso eu vou eliminar o fundo de mim, da minha cara e é só passar com o dedo nas zonas em que vocês não querem que o fundo esteja e depois basta só aumentar um bocadinho a opacidade novamente, vocês podem colocar no máximo ou a 50%, como vocês preferirem, eu vou deixar o meu mais ou menos a meio e é isso. Outra ideia que eu tenho para vocês é colocarem textos com frases natalícias e para isso só precisam de uma imagem como esta, com várias frases ou com apenas uma, como vocês quiserem depois só precisam de aumentar, depois é só ir a mesclar e colocar em multiplicação Como vocês estão a ver, o preto fica incrível nesta foto, por isso é só ir a borracha e eliminar as outras frases que estejam ao lado Se vocês tiverem uma foto mais escura e quiserem fazer exatamente o mesmo processo que fizemos outra foto, vocês estão a ver que não vai funcionar. Mas eu tenho um troco para vocês, não se preocupem. Abram a imagem da frase, cliquem em efeitos, cliquem em cores, cliquem em negativo e guardem a imagem assim. Agora é só voltar à foto e clicar em adicionar uma nova foto e adicionar as nossas frases modificadas com o fundo preto e as letras brancas. Depois é só ajustar, aumentar, como vocês quiserem e colocar no sítio exatamente onde vocês querem colocar a vossa frase e depois ir a mais claro e clicar em tela ou clarear, dependendo da vossa foto e vocês só têm que ver o que é que fica melhor e depois, claro, com a borracha, é só apagar as frases que estão à volta. Claro que se vocês tiverem uma imagem só com uma frase, não precisam estar a apagar, mas neste caso eu fui buscar uma imagem com essas frases, por isso tenho que fazer esse trabalho extra. Acho que é uma edição super rápida e super fácil e fica mesmo muito bem. Outra ideia que eu tenho para vocês é transformarem-se numa espécie de rena. E eu tenho aqui este overlay super giro com umas hastes. E vocês já precisam de colocar na zona da vossa cabeça, depois só precisam de ir a mesclar e clicar em multiplicação. E assim, do nada, fica de perfeito e não precisam de fazer qualquer tipo de modificação, que fica mesmo muito bem. A última ideia que eu tenho para vocês é colocar efeitos snapchat. Mas vocês não precisam ter o snapchat, não precisam ter outro tipo de aplicação. Vocês podem só ter o PixArt, que sei que vocês têm, e colocarem este overlay super fofinho em cima da vossa foto. E depois eu só, com a borracha, retirei aqui estas partes brancas, que não ficavam tão bem porque a minha foto é um bocadinho mais escura, claro que se a vossa foto for mais clara vai ficar bem, vocês não vão precisar de fazer isto, mas no meu caso eu precisei e é mesmo muito simples, é só colocar o overlay por cima da vossa foto e fica mesmo muito bem. Se vocês quiserem um episódio número 2 com ideias para edição de fotos natalícias rápidas e eficazes, é só dizerem nos comentários, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo.